Muito bem, eu sou a Camila. Camila? É. Então, eu sou a Camila, uma bonequinha que ela que faz assim, né? Às vezes meu namorado me chama de bonequinha de pano. É. Talvez ele tenha alguma razão. É. Então, vou começar a falar da, da minha criança. Né? Bebê Johnson, o zoião azul. Ficar verde hoje. Enfim, é, quando eu era criança, eu espero que eu ainda continue uma criança, é, eu via muito meu pai ter dor na coluna, desde o dia que eu nasci, né, ele fala, tem dor na coluna, é dor na coluna, é um monte de dor na coluna, e eu, depois de adulta, eu acho que eu descobri por quê que eu fui estudar fisioterapia, né, porque de alguma maneira eu queria fazer alguma coisa, pelos meus pais que me deram a vida, e, e uma bela vida, e muitos valores lindos, bom, enfim... Aí fiz a minha faculdade, a faculdade de fisioterapia ela é muito mecânica, né? E eu acho que eu nunca acreditei muito nisso, Que eu lembro que quando eu era pequena, o meu pai, quando eu estava com dor de cabeça ou alguma dor, ele punha a mão em mim e passava a minha dor, né? Então eu cresci com isso, meu avô, meu avô benzia, né? Então, e passava, de fato passava, sem tomar nenhum remédio, eu falei, mas que, que coisa louca é isso? Mas, enfim, a faculdade ela é muito mecânica, obviamente, e tudo bem, a gente precisa dessa, de toda essa base e tal. Aí você dá a faculdade, mas eu acho que eu nunca me encaixei de fato né, na, na, na fisioterapia tradicional. E dito e feito, eu fui estudar naturopatia, fui estudar microfisioterapia, que trabalha com memória celular, e enfim. E eu sempre gostei muito de me conhecer, eu sempre fui muito autoobservadora e eu sempre acreditei que tudo o que acontecia comigo é, fui eu que atraí é, um aprendizado e tudo está dentro de mim e eu, eu fui abrindo as caixinhas internas e eu tive essa uma, uma, grandes oportunidades de fazer isso né? e eu posso contar aqui inúmeras histórias de muitas mudanças de chave porque eu acho que todos os dias alguma chave é mudada na minha vida pequenas chaves são mudadas, né? E numa somatória Sai uma grande chave Mas Eu acho que uma, uma Grande chave, assim, o meu pai foi Meu grande mestre E vai ser difícil falar dele sem chorar Mas vamos lá, eu vou tentar Essa chorona, tá? A Camila é chorona Eu choro Uma vez eu chorei com o comercial da Gelol Quando um pai abraçou um filho Eu falei, eu realmente sou bem louca Mas tudo bem, essa é a Camila Bom, meu pai, eu já formada, eu estudava tudo aquilo, qualquer queixa dos meus pais, eu queria estudar aquilo, né? então foi as minhas grandes motivações e descobertas. E aí meu pai, num determinado momento da vida, ele começou a perder a sensibilidade dos pés, aí ele começou a perder o movimento dos pés, o movimento das pernas, a sensibilidade, na coxa, equilíbrio, até que ele de fato ficou sem andar e sem diagnóstico, dois anos aquilo acontecendo, e ele sem querer ir um médico, ele foi a um médico que deu um diagnóstico errado, eu falei, não é isso aqui, mas nem por decreto, e enfim, foi um, uma saga de quatro anos, né? e eu já estava nesse universo de, de autoconhecimento, de espiritualidade, de entender um pouco, Uh, as oportunidades que uma doença traz eu entendo doença como oportunidade de transformação na vida é, e eu não acredito de fato que nada é por acaso então meu pai não criou aquela situação na verdade dele por acaso e de alguma maneira eu acho que eu fazia parte dessa história uh, e eu enlouquecida dentro de tudo que eu pude conhecer nesse nesse período é, de constelação familiar, de espiritualidade, de tudo. Tudo que vocês podem imaginar, eu transitei no sentido de tentar me transformar, obviamente primeiro, e tentar abrir os olhos do meu pai, que ele estava, eu enxergava ele completamente cego, caminhando por um abismo, porque ele não fazia nada por ele. E eu, com, eu tinha vontade de rasgar o meu diploma. Porque, como assim? Uma filha fisioterapeuta não consegue fazer absolutamente nada pelo pai. E ele não me ouvia. Nada do que eu falava, ele me ouvia. Aliás, ele fazia tudo o contrário. Então, de fato, acho que eu queria ajudar e eu estava atrapalhando, talvez. Bom, enfim, a... depois de bastante, é, bater bastante de frente, eu ouvi meu pai falando: eu não vou fazer constelação familiar. Porque se eu melhorar, eu vou dar razão para a Camila. E aí eu vi que era algo... Talvez tivesse algum karma pessoal, sei lá que nome que eu posso estar nisso. E aí eu resolvi viajar. Fiquei 42 dias fora. E... e no período onde eu comprei a minha passagem, eu falei para eles, eu estou indo embora, vou ficar 42 dias fora. O meu pai resolveu se abrir para um monte de coisa. Ele fez, passou a fazer tudo aquilo que eu sugeria. Eu nunca mandei nada, quem sou eu para mandar alguma coisa, né? Mas são sugestões daquilo que eu vivencio e eu faço uma sugestão às pessoas que eu acho que pode ser legal. Foi bom para mim, pode ser bom para muita gente. E aí meu pai começou a entrar nesse universo, começou a ouvir um pouquinho mais e para se ter uma ideia da minha ligação com meu pai, que é linda, na verdade. Um dia alguém me perguntou como está seu pai, e aí quando eu comecei a falar do meu pai, eu senti no meu corpo, eu perdi o movimento das minhas pernas e eu caí no chão. Né? Então eu, eu entendi que essa ligação, ela não tem explicação razoável. Bom, enfim, ele entrou nesse universo, e aí depois que ele entrou nesse universo, as coisas começaram a se encaixar, né? Os, os profissionais certos começaram a se encaixar, os exames corretos, os medicamentos corretos. E, e as coisas foram se ajustando de uma maneira maravilhosa, e ele foi mudando internamente. Uh, até que a gente chegou a um diagnóstico, ele tinha um tumor na medula. Simples assim, e é onde ele fez 12 ressonâncias, e nas 12 ressonâncias, esse tumor não apareceu. Vai aparecer lá no final, então acho que alguma coisa tinha aí pra acontecer no meio do caminho. E, e aí eu fui com ele no médico, sempre acompanhei, eu sempre marquei exame, ele sempre foi buscar medicação. É, ele fez a cirurgia, e eu, obviamente, dois anos sem andar, eu falei, pai, você não vai ter força, você não vai... Musculatura encurtada Então você vai ter, né, ter que fazer um tratamento depois Bom, depois da cirurgia eu tive mais vontade de rasgar o meu diploma mesmo Porque em 15 dias meu pai estava de pé Meu pai largou a amuleta E ele andava Eu não sei se eu mais atrapalhei ou se eu mais ajudei Mas a única coisa que me importa É que meu pai está andando isso para mim foi uma grande mudança de chave, porque me levou a lugares onde eu pude aprender demais, demais. E aí, bom, contei, contei, né? E ainda não respondi quem eu sou, mas eu acho que eu sou isso. E depois dessa história, eu tive uma sensação de satisfação, missão cumprida. Então agora eu posso, eu me permito fazer aquilo que de fato eu me assumo, né, eu me assumo, e fazer aquilo que de fato me traz prazer e me traz significado, né, que não é apenas pegar uma perna e criar amplitude de movimento nela, mas entender porque que aquela perna não anda, né? então é, vai muito além. Enfim, eu sou a Camila e eu amo ajudar pessoas. E, mas, na verdade, as pessoas que mais me ajudam. E a cada encontro que eu tenho, eu aprendo mais e eu descubro mais de mim. E é isso que eu quero fazer da minha vida. Meu pai, uma vez ele falou assim, Camila, tudo que você aprendeu nesse meio tempo, você não pode deixar de lado, você tem que usar isso no seu trabalho, para ajudar pessoas e, e criar a sua profissão. E uma vez eu fui apresentar um programa de saúde, e eu super insegura, obviamente, na frente de uma câmera, apresentando um programa que eu nunca tinha feito isso na minha vida, e chamava a Saúde Emocional. E, e falava, na verdade, sobre tudo isso, que eu sempre acreditei, mas que nunca, ter, por não ter, na época, não tinha um tanto embasamento científico como tem hoje, eu ficava num solo inseguro. E eu me lembro, meu pai me levando para o aeroporto, para eu gravar esse programa, ele falou assim, a gente se orgulha muito de quem você é. E aquilo deu uma assinatura, assim, tudo que eu fiz na minha vida. E outra frase que ele falou é, se eu pudesse voltar ao tempo e fazer diferente com você, eu faria tudo igual. Então é isso.